Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos nossos encontros onde a gente está aqui experimentando pequenas práticas de meditação mindfulness. E hoje o meu convite é para que você traga toda a atenção para o seu corpo. E por que que eu tô falando isso? Porque todas as emoções que a gente sente, elas acontecem no nosso corpo. As emoções, elas são muitas vezes reações fisiológicas a estímulos. Ou seja, uma pessoa falou de uma forma que me incomodou. O que, que acontece? Eu sinto, talvez, o meu coração batendo mais forte. Ou eu vejo uma notícia muito estressante, dura. O que, que acontece? Eu fico com a palma da mão suando ou eu fico com raiva de ver aquela notícia, ou seja, Recursos, né? Estímulos externos podem trazer para o meu corpo diferentes emoções. E a gente precisa ser um grande observador de todas essas reações. Para quê? Para lá na frente, eu me conhecer, eu saber como eu funciono. E aí sim, entender como eu vou reagir frente a essas situações e essas, esses estímulos todos que acontecem, que muitas vezes eu não controlo. Combinado? Então, o nosso exercício de hoje vai ser apenas observar o nosso corpo. Vamos lá? Olá. Permita-se pausar pelos próximos minutos. Encontre um lugar onde você possa se sentar tranquila. E ao se sentar, apenas feche os olhos, ou se você preferir, fique com o olhar entreaberto, fixe em um ponto e traga toda a atenção para a respiração. Apenas se conectando e trazendo a sua mente para o mesmo lugar do seu corpo, observando que nas práticas de meditação mindfulness, nosso grande objetivo é estar no momento presente. As distrações, os barulhos aparecem, a gente nota. E reorienta a nossa atenção para a respiração. E hoje eu vou te convidar a observar o seu corpo. Então, talvez... Seja mais fácil, neste momento... A gente, ao inspirar, fazer uma contração. Contraia a mão, contraia ombros, contraia pescoço, abdômen, pés... Pernas, contrai tudo, tudo, tudo. E relaxe. E sinta o corpo todo relaxar. E mais uma vez. Ao inspirar, vai contraindo. Mão, braços, abdômen, pescoço, ombro, pernas, pés, os dedinhos, todos. Fecha, fecha, fecha, fecha. E relaxa. E mais uma vez, contrai todo o corpo. Do seu jeito, nesse momento, lógico, controlando a força para não se machucar. Apenas para a gente sentir todas as partes do nosso corpo. E relaxa. E ao relaxar agora, tenta encontrar... Uma postura confortável. Apenas observe se existe alguma parte do seu corpo que esteja mais tensa. Se sim, relaxe alguns segundos nesse lugar. Leve toda a sua atenção para esse... Seja para o ombro, panturrilhas, lombar. E inspire, expira tranquilamente e relaxe.